Esse cara aqui deve me odiar. Pra quem não sabe, rapaziada, o Drone CSGO, por muito, muito tempo, ele foi o maior colecionador de skins do mundo. Esse é o canal dele no YouTube, 11 vídeos apenas e vídeos antigos, ó. Vídeos de 5 anos atrás. Dá pra ver pelo panorama do CS, mas enfim. Cada vídeo aqui é, mano, muito importante e faz parte da história do CSGO. O último vídeo que ele postou foi esse daqui, ó. Criando quatro Titan Rolos numa WP Medusa 0.001. Basicamente... Ele colando ali três Titans em uma medusa que já tinha um Titan. Né? Ele criou a melhor medusa do mundo. Na época, cada adesivo desse aqui devia estar valendo cerca de 3 mil dólares já era muito caro, e a Medusa uns 1.500 dólares, enfim, é um vídeo de 2017. Hoje, pra realizar essa façanha, em cada adesivo ele gastaria cerca de 50 mil dólares, ou seja, um total aí de 200 mil dólares, mais alto que uns 5 mil, enfim. E ele fez vários vídeos desse tipo, colando 4 Titans em uma Vulcan, colando quatro adesivos Vox emnor em um cano curto, hoje cada adesivo desse aí é mais de 20 mil dólares, porém, aquele deve ter ficado um pouco sentido aí, foi nessa Dragon Lore que inclusive foi o primeiro craft dele pelo menos que ele gravou e postou no YouTube 16 de dezembro de 2016 atenção no título, craftando a AWP Dragon Lore Top 1 Float com quatro I by Powers rolos, o vídeo não é fake, ele pega a Dragon Lore ali ó, 0.00003 rank 1 na época essa AWP deveria custar aí uns, eu chuto uns 4 mil dólares, e cada adesivo por aí também, nessa época a Power era mais caro que o Titan. Hoje, pra realizar essa façanha, você gastaria aí, ó... Hoje cada adesivo desse tá 45 mil dólares, ou seja, quatro adesivos te custariam 180 mil dólares. Mais a Dragon Lore Top 1, uns 40 mil dólares também, ou seja, uns 230 mil dólares pra fazer isso hoje. Vai aplicar aí o último adesivo. E aí... Aqui, nessa época, ele gastou muita grana para colar 4 Ibuy Powers na melhor Dragon Lore do mundo O que ele não esperava é que um ano depois, essa Dragon Lore perderia sua liderança Rapaziada, poucos meses depois, foi criado através de um contrato de troca Uma Dragon Lore com float 0.0000133742069 esse detalhe aí vocês não sabiam, enfim. Por conta desse float especial, a skin, pô, valorizou demais. Hoje ela tá comigo, né? Vocês conhecem a história. A última oferta que eu recebi nela foi de 40 mil dólares. E, mano, putz... Cara, o Drone, ele não tá mais no, nesse mundo de skins. Essa Dragon Lore já não está mais com ele. já aí tava com simple e o Monese. Enfim, ainda é a Dragon Lore mais cara do mundo, mas não tem o melhor float do mundo. E na época, ele fez questão de colar os adesivos nessa Dragon Lore porque ela tinha esse melhor float. Então, ele deve ter ficado muito bravo, mano. Não foi culpa minha, não foi culpa nem do criador da Dragon Lore. É, ninguém fez no intuito de, enfim, chateá-lo. Mas eu ficaria, mano, bem bravo. Tipo, eu... Comprei a Dragon Lore, top mundial, paguei maior grana, paguei mais de 30 mil dólares. Se no dia seguinte uma nova Dragon Lore com float menor que a minha fosse dropada, eu ia ficar furioso. Até agora nada. Tô safe.